Oi meu amor Oi Padilha boa noite tudo bem com você Tudo tranquilo e você Ah eu tô bem graças a Deus graças a mim graças ao sistema graças graças aos aprendizados graças a quem aprendeu e mapeou antes de mim que me ofereceu essas informações e graças à minha vontade e motivação de estar aqui passando as informações também né meu bem muito bem <risos> tava que rindo do menino você se sentiu <risos> subindo ele se sentiu minimizado senti julgado sem dados e sentiu julgado não, senti... não é eu pensou aqui no íntimo não é porque eu não reclamo que eu não trabalho <risos> Mas, tadinho, ele trabalha bastante. Ele, ele como que eu posso dizer? Ele, ele oferece o que as pessoas pedem. Elas pedem suporte, auxílio e estrutura. E ele oferece suporte, auxílio e estrutura. No início é mais é necessário mais empenho, porque a pessoa precisa de bastante acolhimento. À medida que as pessoas evoluem e no tratamento, elas passam a tratar melhor as suas próprias mentes e ficam mais independentes. Mas isso faz com que outras pessoas procurem. Então a procura é grande. Graças a Deus, sinal de que o mapa está funcionando, né meu amor? Sim. Bom, então hoje vamos falar um, do subconsciente. Subconsciente que nos auxilia, que nos dá suporte, que nos dá estrutura, que nos favorece o foco. <risos> nos possibilita o foco. com ele nós temos a subessência, a subalma e o subespírito. O processo de falta, ele desfavoreceu esses processos, meu amor. Por quê? Porque é como se esses processos não tivessem função, Entende? É como se os padrões externos fossem funcionalizados, tomando espaço da expressão do ser, enquanto, enquanto representante de si mesmo. Enquanto a, a gente de si mesmo, enquanto motivador de si mesmo e dos outros. Isso complicou a identidade do ser. Nós nos deparamos com muitos seres que têm ah, uma personalidade com habilidades negadas, minimizadas e ah, um tanto hum, submissas a crenças e dogmas. Esse é o resultado, é o produto né, da equação como se aquela fosse a única opção, onde o ser não tem a sua forma de ser e não percorreu o caminho de entender a sua essência enquanto ser, entender a sua função enquanto ser, entender a sua maneira própria de ser. Ele não teve os estímulos, não teve a estrutura, não teve o suporte para isso. Nós estamos falando do ser, não estamos nem falando do ser humano. Estamos falando de todos os seres. Seja você chu, seja você Maria Padilha, seja você espírito de luz, seja você médico, seja você ah, demônio de primeira, segunda, terceiro, quarto escalão, seja você anjo, seja você. Ah, quero bem qualquer coisa seja você mensageiro da morte seja você mensageiro da vida seja você qualquer coisa em qualquer função você tem uma função você é um espírito você percebe essa função você percebe a essência você dá características próprias a essa função você é a sua alma em exercício. Você traz alma para aquilo. E aquilo tem um espaço. Né? Tudo tem o um, um, um espaço de atuação e o um espaço onde o, o que você fez é atuante. E para que ocorra essa atuação do elemento atuante, é necessário que ocorra uma dinâmica de ação e recepção, de existência, de independência e domínio. Onde a percepção de espaço e a liberdade são essenciais para a percepção do novo, a transcendência e a liberdade. Onde entra o subespírito, a subessência e a subalma, no sentido de subconsciente, não de inferior ou submisso. No sentido de trás, Elas dão acesso a novos conceitos. Elas dão acesso a estruturas mais complexas sustentadas por outros seres num papel mais complexo que deixam isso disponível. A corrupção dos papéis, a corrupção da independência, da autonomia, a corrupção da expressão, da individualidade e da independência... Proporcionou a negação dessas funções de acesso a estruturas maiores, a soluções disponíveis, a métodos, a intuições, a própria imaginação. Tudo bem, meu amor? Até aqui? Tudo bem. Muito bom. Então, eu tenho a expressão do desejo por meio do ego e a descrição do desejo em um egoísmo. A mentalização desses padrões configura a ambientação do desejo em um contexto onde o ser exercita a representação dessa contextualização por meio da sua identidade por meio da sua personalidade. E com isso, ele fala, ele ama, ele faz. Mas ele tem a integridade do eu. Ele tem a integralidade do eu. Então, esse áudio vem com o intuito de dar forma a informação ele informa que a integralidade que o ser íntegro que a individualidade é essencial para a expressão da singularidade e a aceitação disso é fundamental para exercício de qualquer habilidade do aparelho psíquico, seja você qualquer tipo de expressão. Seja você num papel como funcionário, como contratante, como servidor público, como exu, como anjo da guarda, qualquer papel. Não importa, pois o que importa são impressões seguras e expressões saudáveis para o reconhecimento do espaço para receber o novo, para ser incluído e transcendido do novo como representante da descoberta. Como soluciona? Como, como que eu consigo abraçar novamente né? essas características do meu subconsciente? Onde ele não é um vilão, onde ele não me maltrata, onde ele não é culpado pelas minhas dores, onde ele não é o um malvado. Como eu faço? Primeiro, eu entendo que essa é a constituição e os nomes que nós estamos dando como subessência, subalma e subespírito são apenas nomes e símbolos. Entendendo isso, o mapeamento que nós oferecemos é apenas um esboço para o entendimento e a auto-percepção. E se auto-percebendo, nós... De maneira sistemática, nós oferece, entendemos em nós a dinâmica. Entendemos em nós as associações. Entendemos em nós por que, que certas lacunas são preenchidas de determinadas maneiras. E o entendimento do eu faz com que eu... Seja quem sou. Aí nós preenchemos o sou. Eu sou. Pois eu já sou íntegro. Pois me percebo. Pois interajo. Represento. Aceito. E recebo. Então se eu tenho a alma e a essência. Eu tenho... Um espaço para receber a alma e a essência do outro. Ou receber a alma e a essência de uma estrutura maior para me ajudar a lidar com a situação a qual estou tendo dificuldade. Eu aceito esses aspectos do subconsciente. Você aceita, meu bem? <risos> Então, sim, se ajuda, né? se ajuda <risos> Eu subconsciente consciente, eu tomo conta de tudo Para eu poder ficar fazendo as coisinhas que eu gosto Exatamente, então me parece interessante, né? Sim Então, para que eu perceba o movimento Eu tenho uma ação em um espaço Eu tenho um elemento atuante e um espaço receptivo Essa atuação de maneira estável Aceitar a troca, aceitar a interação é um passo essencial para a expressão estável, plena e saudável. E quando a ação e a ação e a ação ocorrem em um espaço limitado, aumenta-se a pressão. Se percebe essa pressão como densidade. Então, hoje... Estamos ensinando a diminuir essa densidade. Mesmo que você deseja, antes você desejava, você é uma pessoa que está ouvindo. Você desejava receber o que o outro fala, mas você não conseguia. Hoje há um mapinha para você refletir, aceitar, se conscientizar e testar. Testar em si mesmo. Olha como avançamos, meu amor. Saiu do da solução e procurar ajuda para testar em si mesmo. Olha que lindo. <risos> Santo. É isso. Essa exceção os dados é realmente conciso, é realmente simples, mas é fundamental para quem está desbravando o conhecer de si mesmo, desbravando o conhecer a própria mente e suas características essenciais e suas propostas espirituais e suas maneiras que condizem com a sua própria alma alguma dúvida meu amor Você quer, quer uma, um questionamento alguma conclusão ah, não, Patrícia, eu acho que o pinha ficou bem claro você até fez um passo a passo. Ah, sim, né? eu estava ensaiando, né? Agora ficou chique a coisa, então a gente tem que. Ah, sim, ficou, bom, sim, ficou. Acho que ficou bem, bem claro. De onde viria qualquer percepção de dificuldade? É uma opinião própria, tá? Opinião pessoal, meu amor. Não, é só porque, vamos supor, a pessoa está aplicando o passo a passo, uma pinha, e aí a, sente a sensação de dificuldade, sim, de, sim. de tensão, de impossibilidade, de qualquer coisa, encontrou encontrou, ah, encontrou sim, eu no caminho. Então, é uma, é uma opinião pessoal, tá? Ok. Minha. O que mais vai aparecer para vocês, seres desse orbe, independente do lugar, tá? Independente do nível, dimensão, não importa. É uma dificuldade em lidar com seres que vocês julgam inferiores. Se está julgando inferior, superior e não igual e não paralelo, vai ter dificuldade de aceitar a alma e o jeito do outro. Vai ter dificuldade de aceitar a essência, né? ali as características, porque haverá um preconceito, né? haverá uma dissociação. Então, se você está tendo dificuldade de abrir espaço à maneira do outro e você não ouve o outro, provavelmente é porque você não dá importância ao outro, à sua função, ao seu papel, ao seu Momento de representação. Então, esse é o mais comum. Tendo, lidando com os próprios preconceitos, vai ser muito mais fácil interagir com as pessoas, porque você não vai ter pré-julgamentos. Né? Você não vai ter preconceitos. Você vai estar aberta a descobrir a mente por meio... Da, do, espírito, do, do ser espirituoso que está ali fazendo sua função com virtudes né, e padrões morais admiráveis, com uma essência bela exercitando sua função com ética e com uma alma dedicada e dando cor às suas maneiras e formas de colorir a sua função. Graças a Deus, né? <risos> que todos percebam assim as coisas Eu espero, se não está conseguindo Não significa que a gente está passando exercício Que vocês não podem nos procurar Se você tem receio de falar com a entidade Procura o menino ele, ele, como não ajuda ninguém, né? <risos> Eu estou te provocando Ele gosta, tadinho Então ele é uma criança ele, ele oferece suporte, ele dá o suporte. E logo outras pessoas estão se formando também para oferecer suporte. Logo a família vai crescendo e a gente vai se difundindo com carinho e amor. É isso. Muito bom. Tira. Graças a Deus. Ah... Vamos sinto. responsáveis e carinhosos. Se não dá para ser carinhoso, seja responsável. Responsável com direitos humanos, responsável com direitos comuns. A própria vida que se expressa em qualquer uh, matéria. Tá? Beijinho, tchau. Em gratidão,